Nesses últimos tempos foi possível observar uma lua de sangue, mas o que, que isso significa espiritualmente falando? Primeiro, é interessante pensar nesse fenômeno do ponto de vista astronômico, porque a gente sabe que um eclipse pode acontecer somente quando houver alinhamento entre os três astros. E no caso da lua de sangue, a gente tem um eclipse lunar, em que a lua vai entrar no cone de sombra da Terra. E a gente sabe que a Terra tem um plano orbital em torno do Sol, Assim como a Lua tem um plano orbital em torno da Terra. Quando a gente cruza esses dois planos, a gente tem então uma linha. E é sobre essa linha que a gente encontra os dois pontos de equinócios, que a gente costuma dizer que são o início da primavera ou o início do outono. E por coincidência ou não, esses dois momentos coincidem com as festas santas. A festa de Páscoa acontece próxima ao equinócio de outono, enquanto que a festa de cabanas acontece no equinócio de primavera. E acontece que nestas festas, Deus costuma realizar alguns sinais para o povo dEle. E como exemplo, a gente tem a morte de Jesus na Páscoa. E pensando de maneira física, a gente entende que a lua acaba ficando com cor de sangue, porque a luz branca, ao passar pela atmosfera da Terra, acaba dispersando o azul, ficando com uma tonalidade mais puxada para o alaranjado e vermelho. Por outro lado, também existem profecias, como a de Joel capítulo 2, que indica que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, isso que poderia ser traduzido também por eclipse solar e eclipse lunar e a gente pode interpretar as profecias como tudo o que acontece em torno do sol poderia ser interpretado como sendo um sinal para as nações, enquanto que os eclipses lunares por exemplo podem trazer um significado para o povo de Deus, porque é o povo de Deus que sempre costumou observar a lua, ou seja, as fases da lua para fazer a contagem dos ciclos mensais. Algo que é bem característico da cultura judaica, mas que as nações acabaram perdendo com o tempo. E afinal, o que poderia significar essa tal de lua de sangue? Se a gente entender as fases da lua como sendo um ciclo de crescimento até a lua cheia e depois de minguância ou de morte até a lua nova, e considerando que o eclipse ocorre em lua cheia, isso traz o um significado profético de como se Deus estivesse vindo para trazer um juízo sobre o povo dEle ou sobre as obras do povo dEle. Como se Ele viesse como um ladrão em que Ele aparece de repente e por algumas horas no estágio de plenitude do povo dEle e então Ele é apagado. A lua então é eclipsada, ela fica sombreada, ela perde todo o seu esplendor. E a gente sabe que ao longo da história do povo de Deus, o mural de Deus de avisos sempre foi o espaço celestial porque Deus sempre trouxe sinais por intermédio dos astros. E eu não estou fazendo um incentivo para que se estude a astrologia como ela é estudada nos dias de hoje, mas a gente tem que considerar que se existe um mapa temporal profetizado por Deus e que está acessível a todas as pessoas muito provavelmente ele poderia sim escrever por intermédio dessas cartas celestiais. E se você tiver interesse em conhecer mais a respeito dessas fases da lua, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas as próximas palavras. Falou.